A ajuda de companheiros do próprio colégio e outras pessoas que foram envolvidas, assim como os parceiros das unidades que a gente tem. A gente acabou em 94 dando o pontapé um inicial junto com a Copa do Mundo. Eu estava no primeiro mês de faculdade, tinha acabado de entrar na faculdade. Aí eu vi uma faixa, né? Escola de futebol para meninas de 4 a 5 anos. Eu falei: "Nossa, vou dar uma ligada". Inicialmente, era de formar uma escola onde a gente atendesse todas as crianças. Aquele que vem para a escola para uma atividade saudável, propriamente dita, aquele que tem um sonho, e para a gente também que quer fazer parte do, do mercado em São Paulo em, em relação ao futebol. Eu conheço o professor Wagner há muitos anos, há uns 20 anos, e ele é, o, é um dos responsáveis pela Escolinha da Olímpia. O que a gente tem de mais importante na escola é o aluno. estava vindo com um amigo treinar, com ele e eu gostei. A gente começa com crianças aqui a partir de 5 anos, até os 17, né? Ia passar uma bola, agora eu consigo conduzir, driblar. As meninas são bem-vindas, as meninas têm privilégios. Eles estão ensinando bem, é bom, eu tenho confiança em que eles sabem o que eles estão fazendo. A gente tem uma credibilidade muito grande, né? E as pessoas confiam no trabalho que é feito hoje na Olímpia, até pelo tempo que ela tem e pela relação que ela criou formação ação de caráter, de valores, a, a escola passa isso. Que ele tem mais limite, ele sabe até onde ele pode ir. Cidadania, conviver com outras pessoas, trabalhar em time. Ele, ele faz um gol, fica meio tímido, e aí os, os professores incentivam. Não, vamos lá, todo mundo tem que se abraçar. Cada unidade a gente tem a secretária correspondente à unidade. Tem o, uma pessoa que é responsável pela entrada e a saída das crianças da escola. Vendo a molecada começando desde os 5 anos e Hoje tem alunos nossos que já são rapazes, que a gente encontra na rua e oi, Zezé, tudo bem? Quando você dá aula para um aluno, e dali um tempo ele cresce ou sai da escola e em determinado lugar você reencontra aquele aluno. Conhecendo melhor a dentro, eu como que é a montagem, a preocupação em fazer os campeonatos para os alunos. Toda aula é acompanhada por dois profissionais, tem o professor, que é o responsável pela execução da aula, o auxiliar que está ali fazendo uma assessoria e inclusive interagindo com a aula. né tem é um lugar legal de trabalhar. O Wagner é um cara que a gente pode confiar, assim, é, um, é um cara que está sempre por trás, qualquer problema que você tiver, qualquer coisa ele procura sempre resolver, eu não fico só em uma unidade, com um professor só, eu tenho contato com todo o pessoal da Olímpia. Né? Então, um dia eu estou dando aula com o Wagner, outro dia eu estou na aula com o Thiago, com o Márcio. Então, eu pude pegar muita coisa de cada um. Para mim é muito bom, sou bem feliz aqui, gosto bastante dos profissionais que trabalham comigo, das pessoas envolvidas. De professor com aluno não é só... É... Professor e aluno é o contexto geral da escola. É dentro de quadra, é fora de quadra, é com os professores, com os auxiliares, com os funcionários, ele é generalizado. Se você está brincando muito na aula, ele dá uma dura, fala que vai tirar, sei lá, cinco minutos do jogo. Cada dia te surpreende, né? Ele conta uma história. Pô, professor, eu... aquilo que você me passou, aquilo que você me falou, eu fiz no jogo, foi legal, eu lembrei de como bater uma falta. Ficar é esperto no estar no canto do goleiro ou uma que era para ir no primeiro pau, tem sempre histórias que eles chegam e contam e isso aí é legal, né? É legal, na medida do possível eu procuro dar atenção, explicar, orientar. A gente, além de ser o professor de futebol, a gente é um educador, né? Ora, aí eu mesmo faço planejamento, ora, um dos coordenadores, depois, num outro mês, a gente passa para o professor, depois o professor passa para auxiliar e aí todo mundo vai acrescentando aquilo que tem de melhor. É uma família mesmo, sabe? É uma coisa que eu acho que todo mundo sente. Diferente de outros lugares, aqui tem um companheirismo. Eu sinto muito esse companheirismo da galera. É um grupo mesmo, é uma família, né? Nós temos uma relação muito boa com o dono da escola, ele é muito aberto. Então todas as coisas que nós apresentamos, ele nos dá a resposta. Pai é o responsável pela formação da escola. A Olimpia existe porque existem os pais dos alunos. Então, a importância deles é fundamental. Eu sou mãe que torce, que dá dica, que fala, filho, ali, abre! Eu sou mamãe que participa. Que tudo, que chora, que torce, que ama, que beija, que briga, possessiva, tudo. Eu critico, eu sugiro, mas aqui eu sou mais tranquilo, eu só observo. A Olímpia é constituída de quatro unidades, Moema, Campo Grande, Campo Belo e Jabaquara. A gente trabalha com crianças na faixa etária de 5 até 17 anos e com alguns projetos específicos. A gente tem agora o POI, que é o Projeto Olímpia para Iniciantes. Dentro desse projeto tem os treinamentos específicos, né? Os fundamentos, posicionamento e várias outras coisas que é incluso já. A gente tem medida de peso, medida de altura, agilidade, finalização, entre outras coisas que fazem parte do contexto tem um programa anual, em que a gente coloca algumas atividades extras. Então são eventos, Os crianças vão visitar clubes, museu do futebol é uma coisa que a gente vai com bastante frequência também. Junto com isso a gente procura fazer Take camp que é uma atividade que ele vai vivenciar o futebol, a relação com outras pessoas de outras unidades e o torneio e o festival é uma coisa assim que já faz parte da história, né? a gente faz o álbum de figurinha, faz um monte de coisa junto com o torneio que passa a ser assim uma expectativa. O garoto entra e fala quando vai ter, quando vai ter, quando vai ter. O diferencial da escola em si ainda é a filosofia de trabalho, pela capacidade né dos profissionais que tem aqui, pela seriedade né. A gente trabalha aqui com ética, com profissionalismo, com seriedade, respeitando a individualidade de cada um. Aqui a Olimpela preza muito pela questão socioafetiva, também a integração né. Pediu opinião para mim, eu já dou, mesmo sem pedir. Quer jogar bola? Leva lá. Primeiro, por, pela importância da atividade e segundo, porque eu acredito na escola. Tanto pela estrutura, uh, pelos professores, pela coordenação em si, que inicia pelo Wagner. A filosofia da Olímpia é entrar no mundo do aluno e não pedir para aluno entrar no mundo dele. São Paulino, Palmeirense, Barcelona, Real Madrid... Qualquer equipe, o aluno e o pai e a família, e quem quiser conhecer o nosso trabalho será bem-vindo. Um, um, três, dois. três.